Isso que aconteceu foi minha culpa. Porque eu mereci. livro fez isso. O Federico foi embora. Eu fiquei sozinho aqui. Você tá falando? Amiga, calma. Vai ficar tudo bem. O importante é que ele foi embora. Ele não vai mais te incomodar. Pois é. O que eu vou fazer agora aqui sem o Federico, sem ninguém pra me ajudar?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 Porque é eu me atrasei um pouco aí, deu pra chegar a tempo. E aí, você tá bem? Tô muito, né? Você mandou te mandei mensagem se ve me responder? Ah, é, Começou alguma coisa? Eu tava realmente ocupado e não deu pra responder. Mas e aí, você conseguiu se resolver com o Lucas? Se resolver? Como assim? Vocês tinham um brigado sério aquele dia. Eu, eu olha, eu realmente não sei se eu vou conseguir um resolver com Lucas. Você sabe que você pode contar comigo, né, que precisar e tal, mas sei lá, assim tá difícil. Olha, é sobre isso que eu queria falar mesmo, você não acha que ele foi tá uma letra muito Como assim, um atrapasso? Você mesmo tá acabar com o Lucas e a gente ficou junto, feliz. Ai meu Deus, eu não acredito, já vem você de novo com esse papo, você quer matar o Lucas, é isso? Você tá bem? Hum. ótima. O que aconteceu? Eu escolhi a música pra gente cantar. Sério? aí ah, eu quero ver. Sério que vocês escolheram essa música? Uhum. Foi, escrita tá pelo qual, Lucas. Qual música vocês escolheram? Montanha-Russa. Ah. Ela é tão romântica, fala de amor. aí eu escolhi ela. Tem uma parte que vocês adoram. É... Eu me lembro Toda da primeira vez em que amei eu, eu, me lembro, a, eu, eu me lembro a... Eu me lembro a... É, perigosamente? Não, frequentemente. Gente, me, me sentindo me tonta, a sensação muito perigosa. perigosa. Agora sim, né? É... Eu adorei, gente. Acho que podia gravar. O que você acha? Ah, eu acho que o Lucas adorar isso. Sim, nós merecemos, né? Já tá mais que na hora. Ah, eu fico muito feliz por poder ajudar vocês. É, eu tô até pensando numa possível volta do circuito. É isso que eu ia te perguntar. Você já quer realmente voltar para o Brasil? Eu acho que a gente já tá mais do que na hora de voltar pro Brasil e conversar com o pessoal. Até então, porque naquela hora tava todo mundo de cabeça quente. Sim, realmente. Temos que resolver tudo: né? sobre o grupo, sobre conversar com o Lucas. Vai dar é tudo certo. Hum, tamo juntos. <risos> Frequentemente me sentindo tonto. Essa sensação perigosa, seguro em mim. Ai, não amiga, eu tô bem. um pouco preocupado. Tô você é demorando. Será que ele tá bem? Olha, bem, ele não está mas eu acho que ele merecia ficar tempo sozinho pra achar um pouco. E você, tá vendo o que aí? É? Ah, eu tô vendo um cara que eu conheci, que conheci na internet. Mas você já saiu com ele? Ah, é aquela coisa, a tá tentando marcar alguma coisa, mas é assim que eu nunca saí com alguém que eu na internet. Tô medo dessas coisas. Né? você é bem como é, sabe? Marca algum lugar com ele, um lugar público que tenha muita gente, aí eu vou com você, fico em um lugar afastado, qualquer coisa eu te ajudo, se você precisar Ai, é... Sei lá, eu tenho medo, pode ser, mas assim, eu quero comprar alguém assim que eu quero namorar, sabe? Eu gosto de namorar. Eu queria ter alguém assim, pra abraçar, sair, fazer alguma coisa de assim. casal, sabe? Eu sempre falta dessas coisas. Mas olha, olha como ele é tão lindo. Eu tô muito apaixonada, amiga, muito apaixonada. Acho que você deveria investir. Eu acho. Vou pensar. Mas e você, amiga? você? Se... Vamos arranjar um amor para você. Eu acho que você tá merecendo também. Ah, não. estou tô bem sozinho, sabe? Eu prefiro estar assim. Poxa, amiga... Não. Gente, voltei. Como você sabe? Eu tô bem. Eu pensei bastante. E eu acho que realmente o que eu mais quero é ficar com o Federico. Mas ele tá lá em Nova York. Mas como você quer ficar com ele? Você tem no lugar? Eu não sei. Eu espero que ele volte em algum momento, como ele prometeu pra mim. um papão, papão. Vamos matar. Hein? Ai, de novo você com essa história do Lucas, eu não aguento mais. Sempre essa história. Quando que isso vai mudar? Ah, mas você aí que eu perdoo o Lucas, eu do nada? Na vida, tudo tem um motivo. E você acha que esse é motivo pode fazer a gente ajudar? Não, sai! O que, que você está fazendo? É que eu achei que. Você está entendendo tudo errado. Então por que você não tem beijar? Você vai é me trocar de um Lucas, igual todo mundo faz, igual o Federico fez também? Porque todo mundo agora só quer saber do Lucas, estão cansado. Você realmente é uma pessoa difícil de se lidar Agora eu entendo do porquê o Federico trocou você pelo eu Lucas Nunca mais fala aí que você tá me machucando Me solta! Vocês vão conhecer o verdadeiro alemão do seu boleto Eu não vou deixar o Lucas tirar tudo o caminho Você tem matar uma vez, infelizmente não deu certo Mas na próxima vez ele vai ver só É melhor não aproveitar os últimos dias da o fim tá pra você. Você sabe que eu tô indo, mas eu vou sentir muito a sua falta. Eu vou sentir muito a sua falta também, Frederico. Mas esse é o melhor pra gente. Ei, hey, olha por onde andam. Olha você por onde andam. Eu sei que tem que dar licença. Sabe com quem que você está falando? Hein? Sabe quem eu sou? Não sabe quem eu sou? Yuri, para de fazer que a gente já sabe que você está planejando. Eu vi tudo você conversando com o Alejandro, falando que vai roubar todo o meu dinheiro e depois me matar. Não, você tá entendendo é errado? Você Pode explicar. Explicar. explicar, o que? Você vai aprender a não mexer com um amigo meu Me solta, não estou nada. Ei, amigo, vai ficar tudo bem Você vai ver, coisas boas virão a partir de agora Essa nova música Federico, eu sinto a sua falta. Eu espero que você volte logo. O calor está subindo lentamente como se fosse explodir. 3, 2, 1, fora, você não pode me pegar. Eu não serei pego facilmente. A, M, O, R. Mostra-me o que é real, este é o começo, meu garoto Não se apresse, a partir de agora é real Você não, não vai se aproxima aproximar de mim. mim Agora, meu garoto, não me deixe sair Siga-me de perto, você não pode escapar agora Você não vai desistir, desistar de mim Baby, desista, é sua última chance Bocas, Deu tudo certo, então? Ah, tá tudo perfeito. Eu não vejo a hora da nossa primeira apresentação. Eu acho que a gente só querem coisas, sabe? O meu gol é, daqui a alguns dias, começar a comigo. Ai, amiga, é o que eu mais quero, sabe? Mas, realmente, eu vou ter a apresentação agora com as Panteras Angelicais. E eu não posso deixar eles assim, do nada. Então... Eu tive fã. Mas você pode montar depois. É, realmente. Ali era... Alô, Talia. Tá que bom estar sua voz. Que está no Brasil. Posso um te